E aí, pessoal, vamos falar desse filme que foi muito aclamado na época, em 2020, que é Meu Pai. Esse filme, ele toca num ponto que quem já teve na família, algum parente com alguma demência, ou Alzheimer, corpos de Levi, qualquer coisa assim, que tu vê que a pessoa tá definhando, todo mundo que já teve sente muito nesse filme. Eu senti. E é realmente, assim, muito impressionante ver como que a mente de uma pessoa que é plenamente saudável, de repente, começa a degringolar de uma maneira que se realmente se torna uma criança de novo, né? Então, esse filme, ele tem uma sacada genial que faz com que a gente se sinta com esses sintomas da demência, do Alzheimer, porque quando a gente tá assistindo, a gente começa a se perder, porque a gente entra na confusão, que o Anthony fica fazendo, que é o Anthony Hopkins também, é o mesmo nome. Então, ele tá naquela confusão, e a gente também tá naquela confusão, porque a gente tá seguindo o narrador deles, vamos dizer assim, né, É o ponto de vista dele, e isso é muito interessante nesse filme. A gente tem aqui a Olivia Colman também, que tá muito em alto agora, com várias coisas que ela fez, a Imogen Poults também, o Rufus Sewell tá fazendo várias coisas, a Olivia Williams, que tava bem... Sumida apareceu também, então é um filme assim que me deixou bem impressionada, eu gostei bastante, e é aquela coisa assim, ele veio para retratar bem como que é ter o Alzheimer e como é ter um parente com Alzheimer, então já sabe que é isso que vai acontecer, e o Anthony Hopkins, óbvio, ganhou o melhor ator, e mereceu, porque foi sensacional a atuação dele.